Para quem está em busca de uma nova profissão ou quer mudar de área de atuação, o curso técnico em radiologia pode ser uma ótima saída. Devido aos avanços dos exames e da popularização dos planos de saúde, o mercado tem buscado cada vez mais por estes profissionais. Para os profissionais técnicos né da área da saúde, é, o mercado de trabalho está muito amplo. Então, cerca de 81% dos nossos alunos que fizeram curso técnico na área da saúde já estão trabalhando na área. Muitos deles, é, enquanto estão fazendo o curso aqui no Senac, já conseguem emprego né? durante seus estágios, durante esse contato que eles têm já com o mercado de trabalho, né? através dos estágios. Aqui nessa escola, por exemplo, você tem os simuladores muito semelhante ao que o aluno vai encontrar lá no mercado de trabalho, no seu consultório, no seu laboratório. E uma outra vantagem, se você quer saber ou não se vale a pena fazer o curso, olha, os profissionais da área trabalham 4 horas por dia, em média, e o salário aqui no Paraná, por exemplo, pode passar dos 4 mil reais por mês. Quem escolhe a profissão, a área de atuação é ampla, pode trabalhar em hospitais, clínicas médicas e até laboratórios de análises clínicas. A radiologia tem um papel essencial para detectar e fazer diagnósticos precoces de diferentes doenças. E a formação é de 1.600 horas. Nós técnicos atuamos tanto nos aparelhos de raio-x, tomografia, ressonância magnética, densitometria óssea e entre outros aparelhos que possam gerar imagens para os médicos nós somos considerados os olhos dos médicos, né? onde conseguimos, é, através das imagens, das nossas técnicas, levar isso até os médicos para supostas patologias. O profissional que vai realizar é, exames né, radiográficos e de diagnóstico por imagem, então ele vai trabalhar em clínicas, em laboratórios, é, em hospitais. Vale destacar que o setor está em plena expansão, inclusive em áreas como a radiologia industrial, odontológica e a veterinária. Hoje, graças à tecnologia, nós tivemos muitos avanços, tanto nas imagens quanto na nossa remuneração